Olá, seres de luz, seres maravilhosos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Projeto Novo Humano. Hoje com a nossa linda convidada, Claudete Santos, esse ser de luz, que veio conversar conosco. Cláudia, fala aí, Cláudia. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou aqui a convite da Beth. Eu espero que eu possa ser contribuição nessa live, né? Trazer aqui para vocês algumas coisas que eu também já aprendi e que a gente fala, a gente aprende e repassa, né, Beth? Com certeza, Théo. nós que estamos nesse processo de autoconhecimento, buscando esclarecimento, buscando nos reconectar com a nossa luz, a gente vai aprendendo muitas coisas, e além de aprender aqui na terceira dimensão, a gente também começa a acessar a nossa própria sabedoria. A gente começa a se conectar com o nosso superior. E isso faz toda a diferença. Porque às vezes a gente está falando coisas que a gente diz assim, ok, eu não vi isso, né? eu não vi isso em lugar nenhum. De onde é que veio? vem do nosso próprio manancial. E quando a gente traz aqui pessoas que passam pelo processo, como todos nós, é muito lindo de ver, né? Porque elas vão falar das suas próprias experiências e que ressoam conosco. Então, o novo humano são todos aqueles seres que estão se propondo a viver a nova realidade. E você que está aqui é um novo humano. E a qual é com certeza absoluta a nova humana. Me conta aí um pouquinho qual Ai, gente, é assim, é um processo lindo, é um processo desafiador, né? É para quem realmente escolhe, porque eu sempre falo, nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos a nossa decisão. A gente tem decisões a todo momento a fazer. E chegou uma, um estágio da minha vida que eu falei assim, eu já não me aguento mais. Eu preciso mudar. Eu tenho que fazer algo, para porque eu já não me suportava mais como pessoa então imagina as pessoas que estavam à minha volta, né? E eu decidi mudar, eu falei, não, existe algo diferente, porque assim, ó, é... desde criança, teve muitas fases da minha vida que eu não me encaixava nos lugares, então ali já estava vindo já algo, né? Não me encaixava nos lugares, eu sempre estava procurando algo fora, mas o novo ser humano, ele, ele procura dentro, né? Não é nada fora, é dentro, e, claro, que o fora, na verdade, a gente vai o quê? A gente vai aprendendo, né? A gente vai assimilando as informações que vão vindo, essa questão da, do novo ser humano, né? Que daí também fala é, do meta-humano, né? da multidimensionalidade. Então, você vai aprendendo várias coisas e você vai se melhorando. Porque, assim, o novo ser humano, é, existe quatro conceitos, né? Claro que existem mais, mas vamos... vamos... Vamos simplificar. Vamos simplificar, é, vamos simplificar. Então, assim, o que, que é? É o auto, é, a auto-consciência, tá? Eu vou pescar aqui, que nem diz a minha amiga velha. É o auto-consciência, o potencial evolucionário, né, o seu próprio potencial de, de, de fazer esse movimento, né, que o movimento sempre é interno, a habilidade, então, de poder se modificar e a inteligência. E a inteligência, quanto maior você tiver, mais fácil fica para você ter decisões. E daí, existem umas outras coisas também, né, que eu falo assim, ó, que eu aprendi o quê? Que tudo é consciência. Tudo é consciência. A consciência evolui em todas as suas manifestações. Né? E como é que a gente consegue isso, né? Porque é... A gente tem a questão do pensar, né? E a gente também tem a questão de é, o pensar e deixar os pensamentos vir. Então, você tem assim, a, essa questão de dominar, talvez, os seus pensamentos. Porque os pensamentos vêm e a gente, às vezes, nem dá conta. Então, fica naquele looping de pensamentos e você não consegue... É, digamos, porque existe a questão assim, ó, do reconhecimento. Ah, eu reconheço que eu preciso de algo ou é que eu preciso mudar. Esse é um reconhecimento. Mas você trazer isso para consciência é que vai fazer você mudar. É a mesma coisa, por exemplo, a mudança de hábito, né? Então, digamos assim, ah eu sei que eu preciso melhorar a minha alimentação, por exemplo, ou fazer um exercício físico, ou sei lá, qualquer coisa. Eu preciso mudar algo. Esse é o reconhecimento. Mas quando você toma a decisão, isso você trouxe para consciência. Pois é, eu estou justamente neste ponto: mudança de hábitos alimentares e de atividade física. Ah, é maravilhoso e, e é isso que é legal, assim, ó Beth, porque quando a gente começa a, digamos assim, ó, a, ter, a, a ter essa autoconsciência, todos os aspectos da nossa vida vai melhorando, porque você fica consciente nos hábitos, você fica consciente nos pensamentos, você começa a ficar consciente no que você fala, o que você fala de você e o que você fala do outro, aí você vai entendendo que eu tenho os meus gostos e as outras pessoas têm o gosto de, das outras pessoas, né, cada um, então tá tudo certo, então a gente para de, de se julgar, para de julgar o outro, então é um processo muito lindo, e... Eu estava aqui, a gente estava conversando antes aqui, né, Beth, de entrar ao vivo. Eu estava contando para ela que a primeira vez que eu conversei com ela foi no dia 30 de março do ano passado. Aí eu falei, Beth, já está fazendo um ano que eu tô colada aqui, <risos> né? É, eu conheci a Beth através da nossa amiga querida Glade, né, no canal da Glade. E a Beth estava lá falando das sessões energéticas dela, eu falei, ah, isso aí que eu preciso para mim. Né? Porque o processo da Beth, na verdade, é um processo contínuo. Sim. Então, ali, a questão dos portais, né? da, das luas. Então, desde março, estou colada na Beth, já falei para a Beth, nunca mais escola. <risos> Porque foi um processo muito lindo, foi onde que me ajudou. Claro que teve outros pontos, né? que nem também, nós duas também se conhecemos por causa da Medical, né? Então, também foi foi um, um, um processo muito bonito também. E, e quanto isso... Assim, então, vai chegando as coisas conforme... Ai, olha só, Beth Torres. É, então, vai chegando assim as coisas conforme a tua necessidade da mudança. E daí, isso é, isso é um processo, né? Então, o novo ser humano hoje, ele é tendencioso a procurar algo para se melhorar. Então, se assim, não são todos que estão preparados para isso e está tudo bem. Né? Cada um vai chegar o seu momento, né, Beth? Então, assim, isso. você não, não adianta ir lá e querer mudar o outro e falar assim: olha, eu mandei assim, um monte de coisa para minhas amigas, vamos fazer a sessão da Beth, vamos lá, não sei o quê. Aí minha, hum, ai, não tenho tempo para isso. Falei, ok, a oportunidade está ali, né? Está tudo certo. Você sabe, você sabe o que eu acho lindo, Paulo? São as pessoas que já estão num nível de consciência que elas escolhem pelo coração as pessoas que estão escolhendo pelo coração elas não precisam de justificativa para fazer as coisas, né? Elas simplesmente vai lá e faz, ela vai lá e escolhe, né? Então, a Cláudia ouviu falar, das ela isso assim, é isso que eu preciso. Uhum. A gente, é a gente fala de alguma coisa e a pessoa diz assim é isso. Ela não precisa de muita expectativa, de, de muita, de muita explicação, né? Então, tem pessoas que me procuram para saber sobre sessões energéticas. E elas chegam a mim e dizem assim eu quero fazer outras perguntam assim sim mas como é e como é que é e o que é que acontece e não sei o que o que é que eu tenho que fazer então você vê que aquela é está indo pelo racional ela quer entender todo o processo para depois ela decidir se ela vai fazer ou se ela não vai fazer vai ser bom para ela sim se ela escolher tá mas o novo humano, aqueles que já estão dando os primeiros passos, aqueles que já estão se reconhecendo, eles falam pelo coração, ele simplesmente sabe que é aquilo. Ele não precisa de justificativa da mente lógica e da mente linear. Ele não vai buscar justificativas. Você quer ver uma conversa, a gente fala alguma coisa e o outro toma para si. Né? Aí ele vai se justificar. Aí quando a gente está na justificativa de tudo, que a gente quer que o outro entenda por que, que eu estou fazendo aquilo, então eu estou me justificando, ah, porque meu pai, ah, porque minha mãe, ah, porque isso, porque aquilo, a gente começa a entender que a gente não precisa de muita justificativa. Se a gente estiver seguindo o nosso coração, a gente não precisa justificar. A gente não precisa ficar dando desculpa, né, Cláudia? Não, e, e, e só que assim, e é, às vezes a gente está tão enraizado ainda, né, que nessa questão da justificativa, sabe, que a gente acha que talvez se a gente fizer algo diferente a gente vai estar tá, talvez ofendendo alguém ou saindo dentro daquilo que foi ensinado quando a gente era criança, né, não sabendo às vezes que, não, mas isso aqui, se eu fizer isso, meu, se a minha família souber, meu, nossa, ai, não conta nada para ninguém, ninguém precisa saber nada, vai lá e faz, ainda mais as sessões da Beth, que é você deita, coloca o fone ali, e não... geralmente eu durmo na sessão, né, Beth, e eu vou olhar no outro dia, ai, o que, que será que foi falado? É, e eu me... eles, dizem, eles dizem mesmo que o processo é experiencial, não é para a gente ficar prestando atenção palavra por palavra para a gente viver a experiência, que né? eles estão fazendo processos multidimensionais, processos energéticos. E a gente precisa se entregar. E a COT se entregado profundamente. E ela estava aqui me falando das mudanças que ela está sentindo a partir de todos esses processos energéticos que ela tem feito, que não são só os meus, né? ela já fez diversos, já fez a Médica, já fez a Chiara, já fez a Marise. Então, assim, tudo isso vai nos trazendo para o nosso lugar, que é o nosso eixo, que é o nosso centro. E o reconhecimento de quem somos. E quem está se reconhecendo é o novo humano. Não é aquele humano anterior que é apenas um personagem vivendo aqui uma experiência na Terra. O novo humano ele está aqui vivendo uma experiência na Terra. Ele está vivendo a partir de um personagem. Entretanto, ele está se despindo desse personagem para acessar seu próprio eu, o seu eu essencial, para se conectar ao seu eu superior. Não, é legal ter falado isso agora, Beth, porque assim, ó, quando eu comecei os meus estudos, né, na verdade, os estudos eu comecei bem lentamente há cinco anos atrás, né, mas que está sendo assim mais intenso realmente há um ano e meio, mais ou menos isso. Aí, eu estava né, fazendo um curso sobre o novo humano, <risos> e a professora falando assim, pois é, agora eu vou explicar para vocês os sete corpos. Deu, oi? Como assim, <risos> sete corpos? Eu só tenho esse? Daí ela, não, você reconhece esse, mas você tem sete corpos. Então, o conhecimento ele vai, ele vai te libertando de tanta coisa, ele vai te trazendo isso... E, e aí, hoje eu até estava relendo isso, porque é uma das aulas que eu vou dar na, na próxima mentoria. Então, eu fiquei olhando e falei, gente, olha só que maravilhoso. Porque, claro, a gente tem os quatro principais, que é o corpo físico, né? O corpo mental, emocional e o corpo espiritual. Mas dentro desse, na verdade, são sete. Mas, gente, olha só que maravilhoso. E a maioria das pessoas não sabem isso. Sabe o que é só o físico, né? É só a matéria mesmo, né? Até estava vendo, falando com uma outra, uma outra amiga minha, que eu falei para ela assim, olha, você tem que cuidar que a tua é, forma pensamentos dela. Formas pensamentos? Como assim? Então, o teu pensamento ele vai virar uma forma. Então, você tem que cuidar do que você pensa, porque é aquela coisa, nós criamos a nossa realidade, né? Através dos nossos pensamentos, claro. Pensamento, imaginação e tudo mais. Então, o um novo ser humano, ele vai se descobrindo... E, e, e ele vai trazendo isso para a consciência, sabe? Ele vai trazendo isso para a consciência. Olha aí, ó, 3 do 3, viu? Então, vai trazendo isso para a consciência é, que não existe algo a mais. E se existe algo a mais, eu sempre falei assim, ó, se existe algo a mais que eu consigo entender, eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Sabe, o, que é, o que é me permitido saber aqui nessa existência? Eu quero saber. E aí eu lembro que eu acordava, eu estava ali no processo, acordava de manhã, olhava para a imagem né, que eu tinha até mostrado a você, a imagem do meu mentor, eu olhava para ele e falava assim, e daí o que que é para eu aprender hoje? <risos> E daí as coisas iam chegando, então, ah, escutava uma live, via um treinamento no YouTube, e assim ia, sabe? E daí foi todo o um processo, então tudo foi chegando para mim conforme tinha que chegar. Então, assim, aí as pessoas, né, isso é, é, é muito importante também as pessoas saberem que quando a gente começa esse movimento, digamos assim, ó, você, a, as pessoas que já te conhecem há mais tempo, elas não sabem o processo que você está passando, e elas acham que você ainda continua sendo aquela outra pessoa. Né? Você vai encontrar ela no supermercado, ela acha que você ainda está trabalhando lá onde você trabalhou, ou que você... Eu assim, não, aquela pessoa não existe mais. Ué, como assim? Não, aquela já era. <risos> A gente vive outra vida nessa vida. Aí eu falo assim, prazer, nova Claudete. <risos> é bem por aí. É. Né, então é, é, é, Eu falo assim, ó, eu, eu, e esse projeto do Novo Humano, né eu falo assim, ó, o Novo Humano, na verdade, é o quê? É, porque existe essa questão do desenvolvimento humano, né, que a gente sabe que existe muito essa questão do desenvolvimento humano, mas existe agora aí, ó, o desenvolvimento do Novo Humano. <risos> porque desenvolvimento humano já é trazido para nós, isso faz há muitos anos, né? Desenvolvimento humano Mas agora é o desenvolvimento do novo humano Olha aí, Beth Vamos, vamos colocar Desenvolvimento do novo humano Projeto do novo humano Porque o novo humano ele vai olhar para dentro Como a Beth falou Nós fizemos as nossas escolhas a partir do nosso coração A partir da nossa intuição eu falo assim, ah, Mas como é que eu vou saber se é uma intuição Ou se é algo da minha cabeça o, A coisa que primeiro vier E não duvide Né, Beth? É Aí, às a gente vezes... simplesmente sabe, a dúvida é da mente, a gente sabe, eu sabia que eu tinha, que eu precisava criar esse quadro novo humano no YouTube, eu fiquei protelando até o dia que eu criei, eu sabia que eu tinha que ir para o YouTube, né? eu simplesmente sabia, por que eu, eu tinha que ir para o YouTube, eu sei que eu tinha que ir para o YouTube, mas eles estavam me alimentando ali vir para o YouTube. E eu fiquei propagando porque eu não tinha braço suficiente para fazer tudo o que eu estava fazendo. Eu precisei, precisei criar é, espaços e possibilidades, né, acessar essas possibilidades para poder criar o YouTube. E aí eles disseram: Cria um novo humano, eu vim um aqui E quando a gente abre a, a nossa percepção, a gente percebe que eles trazem a mesma informação para várias pessoas. Então, se nós olharmos o que está existindo de trabalhos, né, de vivências, de experiências com o nome novo humano, é muito. Aí vai dizer assim, ah, mas fui eu que canalizei primeiro? Não, eles estão dizendo para todo mundo, tá é mundo. para todo mundo acessar, sabe? É, existe, e aí... existe outro termo também que é falado que é o novo normal. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar do novo normal, mas eu não sou muito a favor desse novo normal. É, mas... Quando a gente considera uma coisa normal, a gente botou numa caixa. É. A gente botou de fora todos os diferentes. Né? Uhum. E quando eu estabeleço um novo normal, eu estou querendo colocar as coisas dentro da caixinha. Né? As, caix... as coisas que eu considero normais. E o que a gente está vendo hoje aqui é uma infinidade de coisas diferentes que a gente precisa abraçar. Né? Porque o novo humano ele não restringe, ele é inclusivo. O amor incondicional é incondicional. Então, eu não posso colocar padrões associados a nada. Não é verdade? Não, então, sim, é... Esse, esse, esse novo normal ele veio muito depois da pandemia porque todo mundo dizia que tinha mudado a normalidade e que estavam doidos para voltar à normalidade. Só que ninguém queria voltar para aquele normal, né? aquele de antes da pandemia. Todo mundo queria estabelecer um novo normal, né? mas um novo normal baseado nos mesmos preconceitos, nas mesmas regras de vida que estávamos acostumados. Né? A gente faz uma mudançazinha e aí a gente estabelece uma nova forma de ser normal e encaixa. Não é é, é é bem isso mesmo. Então é, é vai evoluindo, né? Mas não é que nem você falou, né? Não se coloca mais dentro de caixa. A caixa ela está aberta, na verdade, né? Para de todos os lados. E você vai decidindo o que é bom para você, porque às vezes eu, eu falo assim, né? Às vezes o que é bom para mim pode ser que para outra pessoa não seja, né? Que nem eu falo assim, ah, eu gosto tipo a ah, de, sei lá, não vamos colocar as caixas aqui, né? Beth? <risos> Mas, assim, então, você tem que sentir isso no seu coração, o que, que realmente te faz feliz, o que realmente você gosta de fazer. E porque... ressoa com a sua verdade. O coração é, não... é o espaço da verdade. É, e eu falo assim, ó, que é o processo, mas o que, que é esse processo? É o teu caminhar? E é isso que, eu, que é bonito, até eu fiz uma live, acho que foi ontem, é, que eu falei assim, ó, o caminho, nós que somos mostradores de caminho, a gente vai mostrar o caminho, nós não vamos caminhar para você, é você que vai ter que caminhar. Talvez você possa colocar algumas flores nesse caminho, muitas flores, a decisão é sua, né? Então, aí, isso que é ah, o que, que é o... Assim, ah, tem gente que fala assim, Ah, mas eu, vou ser, eu só vou ser feliz, quando eu comprar um carro novo, comprar uma casa nova, ou quando eu casar, ou quando eu me divorciar, ou quando eu tiver um filho. Não, gente, é ok, você sabe que você quer isso, mas acompanha o processo. Seja feliz naquilo ali que você está fazendo, né? Pensar sempre no aqui, no agora, é, e já projetando essas coisas boas para você para o futuro. Porque o, o amanhã é o agora que, como você está. Então, se você está tá feliz dentro do teu processo, se você está almejando algo maravilhoso para você, você já almejou. Só que para chegar até lá, existe uma caminhada. Então, é essa caminhada que é o processo e você pode tornar ele maravilhoso. Ninguém vai caminhar por ninguém. Cada um vai precisar dar os seus próprios passos. Mas a Cláudia falou uma coisa interessante, e eu queria voltar um pouquinho nesse tema, que é a questão dos pensamentos. né? Da forma pensamento. A gente fala em forma pensamento, quando era da doutrina espírita, se falava que a gente plasma o que a gente quer com o pensamento. Gente, vocês não têm noção da importância de que é isso. Do que é o nosso pensamento. E nós, como os novos humanos, que nós estamos nos propondo a viver uma nova realidade, a passar por um processo de ascensão planetária, de ascensão individual, para nós herdarmos a nova Terra, nós precisamos estar muito atentos aos nossos pensamentos. Nós precisamos nos tornar os observadores de nós próprios. Porque é a partir do pensamento que a gente deflagra uma série de processos no nosso próprio corpo, que são processos reativos ou ativos, a depender da nossa atenção, da nossa intenção. Então, se nós estamos atentos ao que estamos pensando, nós podemos passar a plasmar aquilo que a gente está escolhendo trazer para essa realidade, porque muitas das vezes a gente está trazendo para essa realidade, aquilo que nós estamos viciados. E aquilo ao qual nós estamos limitados pelas nossas crenças. Então, acho que uma das coisas que as pessoas pedem mais esclarecimento é com relação à prosperidade e relacionamento. Vamos falar aqui de prosperidade. Se nós estamos o tempo inteiro olhando para a nossa prosperidade de forma tosca e acreditando lá no fundo que a gente não merece, que a gente não é suficiente, que a gente. Que o outro, né? Que rico não vai para o céu, que espiritualidade é o oposto de, de dinheiro. Por mais que a gente diga que a gente está pensando em atrair a prosperidade, nós não estamos. Porque, na verdade, o que a gente está plasmando é o que a gente está pensando e a gente não se, dá, não se dá conta que está pensando. Porque quando a gente pensa no dinheiro e na prosperidade, que a gente faz um processo até de visualização, a gente faz isso prestando atenção no que a gente está pensando. A gente direciona o pensamento. Só que nos outros 99% do nosso tempo, a gente está pensando da forma limitada, né? da forma tosca. Né? E a gente vai buscar sempre referências daquele lugar em que a gente não deu certo em alguma coisa, para validar a gente não está dando certo. Então, atenção ao pensamento é de fundamental importância. O que você pensa quando você passa o cartão de crédito? que você vai ter dinheiro para pagar porque a fatura já está muito alta. Isso não significa você sair gastando de qualquer forma, porque você não tem a ainda para cobrir. Você ainda não é o criador. Né? Então, assim, é um processo de você primeiro olhar, identificar tudo isso e desconstruindo, desprogramando... Para você se tornar o um criador que você é. Agora, olha para os pensamentos primeiro. Não tem preguiça, não, gente. E não é só ter preguiça, não, sabe? Claro, às vezes as pessoas olham e quando veem o que estão pensando, rejeitam. E não olham. Onde está a cura? Porque rejeita aquilo. Quer ver uma coisa muito interessante? Às vezes a gente tem inveja do outro. Às vezes a gente tem ciúme do outro. E quando a gente se dá conta de que a gente teve inveja ou que a gente teve ciúme, a gente se culpa. É. Ou é. a gente... É. Isso, a gente reprime. né? Por quê? Porque eu não vou olhar para aquilo. Ai, meu Deus, que pensamento ruim, eu sou pecadora. Né? <risos> e aí a gente rejeita é e não cura. É. Então a gente precisa ter muita coragem... Esse processo todo que você está falando, Beth, tá assim, eu falo, eu falo. é difícil de olhar, né, que a gente estava falando antes, né, de a gente entrar aqui, que é um processo é, que é difícil de olhar, mas quando você olha e traz isso para a consciência, você fala assim, nossa, é sério que, é, que eu pensava isso? Que bom que isso trouxe a consciência, então, a partir de hoje, eu não vou mais pensar dessa forma, né? Porque eu falo assim, ó, gente, eu era uma das pessoas, assim, né, era essa tal tá no passado, tá? Ela foi curada já. Mas assim, eu tinha aí essa questão da, ah, por que que eu não gosto daquela pessoa? Porque eu lembro que quando eu fiz uma mentoria de trazer isso tudo para consciência, eu falei, tá, mas por que que você não gosta daquela pessoa? Aí eu fui cavando, fui cavando, na verdade eu vi o quê? Que era a sua inveja. Porque daí, é, porque daí o que, que acontece? Você se compara com a outra pessoa, isso te traz a insatisfação. Né? Então, a insatisfação, muitas vezes, ela é gerada através da inveja. Aí quando eu falo assim, nossa, olha que coisa maravilhosa, hoje eu já não sinto mais inveja de ninguém, muito, muito ao contrário, eu olho e falo assim, olha como essa pessoa está indo bem, olha que legal isso tudo. E antes de eu falasse isso, eu, estaria falando, eu não estaria falando de verdade isso. Ou talvez nem falaria, né? É, então, assim, é, é esse movimento que a gente faz interno de você olhar e você saber, porque tem uma, uma coisa assim, ó que pensar é diferente de ter pensamentos. Porque ter pensamentos, está ali, ó, ele tá vindo, tá vindo. Agora, você parar para pensar, para analisar o teu pensamento, principalmente os pensamentos padrões, né, Beth? Um exercício que eu falo, sempre na mentoria, né por uma semana, pegue um caderno Pegue um lápis ou uma caneta e escreve lá, escreve os teus pensamentos padrões, os pensamentos de não merecimento, os teus pensamentos de, por exemplo, de julgamento, qualquer tipo de julgamento que você tem em relação a você e também em relação a outra pessoa. Porque quando você escreve, você está consciente daquilo que está dentro da tua mente. Então você traz isso. E eu sempre falo, e não se culpe a hora que vier alguma coisa. Muito pelo contrário, agradeça. Né? Toda consciência que chega é bênção, porque ali a gente pode fazer o movimento da mudança. É ali que a gente se torna um povo. É na hora que a gente reconhece onde a gente estava. Se a gente saber onde a gente estava, a gente não dá o passo. Então, nós precisamos. Precisamos ter humildade, simplicidade para olharmos para as nossas próprias questões. Eu não sei se estamos ainda. A minha tela está completamente. A tua parada. tela está parada, mas eu, eu estou te ouvindo, tá, Beth? Você está me ouvindo? Tá. Agora eu estou. estava tá tudo parado. Eu a voz tá indo. Olha, acreditem que me disseram que para melhorar o meu sinal eu precisava de rede do computador para o molde. E eu coloquei. Eu estou com Wi-Fi e cabo de rede. E mesmo assim ainda tem interferência. Ai, Beth, a gente sabe o que é isso, né? <risos> Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá certo. maravilhoso. estou de boa, com tudo. É. Já foi tudo, né? eu me aborrecei com muita coisa. É, né, Beth? A gente tava falando também antes dessa questão assim, ó, do quando você vai se melhorando, é, você, não, você não melhora só você, você melhora o seu entorno. Sim. Porque você vira mais compassivo, você tem mais amorosidade, é, você já não fala, você não reage mais da forma que você reagia, né? Porque tem, tem uma coisa assim, que quem está no estado que a gente sabe, né, da sobrevivência, digamos assim, que é o... o a gente fala da, da, da pirâmide Maslow, né? Que tem a questão da sobrevivência, Daí isso no neurocognitivo também explica que é, quando a gente reage por impulso, a gente está nessa questão da sobrevivência, né? Que é ou lutar, fugir ou paralisar, né? Então, a gente sempre está querendo, parece, ou lutar ou reagir a tudo, né? Ninguém pode falar nada que tu já fala alguma coisa atrás. Então, quando você faz esse movimento interno, é, você vai se melhorando e as pessoas que, tão, que estão ao seu lado, que estão junto com você, né? Tipo, família, principalmente, né? Ou no local de trabalho, é, eles percebem a sua mudança. Sim. Porque você não vai mais reagir do jeito que você reagia. Eu sei que os meus filhos, assim, né? A, a minha filha aí, ó, lindona da mãe. Então, assim, até eles falam assim, nossa mãe, como você mudou. Se fosse numa época atrás, tu já ia lá, já ia querer falar, deixa eu lá que eu vou mostrar quem que, que é que está falando a verdade aqui. tu então, não existe mais isso, porque a gente pode dessas situações. Porque chegou uma fase na minha vida, Beth, que eu cheguei e falei assim, ó, eu não quero mais ter razão, eu quero ter paz. Porque qualquer, qualquer motivo era motivo para eu querer brigar com alguém. <risos> Sabe, de eu querer falar alguma coisa para dizer que, não, o que eu sabia era o verdadeiro. Então eu falei, não, não quero mais saber disso. Como eu falei, eu estava na, na, naquela coisa assim, que eu não queria mais ser eu. Aí eu falei assim, eu vou fugir. Eu falei assim, tá, mas eu, se eu fugir, eu vou, ter que, eu vou ter que levar pelo menos os meus dois filhos. Não, mas eu vou ter que me levar também se eu fugir. Então, não vai adiantar eu fugir, porque eu vou junto. Então, vamos fazer esse movimento interno. Então, as pessoas, elas olham e falam assim, nossa, mãe, se fosse, né? Que nem meus filhos falaram, ah, mãe, se fosse, no ano passado, tu ia lá e tu já... Eu falei, pois é, mas aquela mãe de vocês lá, ela já não existe mais. né? Ou até as minhas amigas, às vezes, né? Claro que tem coisas, às vezes, que eu falo não, mas veja bem, por que não pensar de uma forma diferente? Por que não olhar de uma forma diferente? Porque uma pessoa quando ela é muito fechada, ela não tá aberta realmente à mudança e ela não quer nem ouvir a opinião do outro, né? Aí aí não não cria esse senso crítico, porque esse senso crítico ele só vai vir a partir do momento que você tiver a humildade, que nem a Beth falou, né, Beth, ter a humildade para falar assim, não, mas eu não sei de tudo. Então eu vou ouvir a opinião do outro, não é? Eu vou é. ouvir. E se aquilo que eu, a outra pessoa falou não não não tá em congruência com o que eu penso, ok? Mas eu respeito, porque daí tem essa questão também só. Assim, eu quero ser respeitado, ok? Mas eu respeito a opinião do outro. Então, esse novo ser humano, ele entende isso, a questão do respeito, a questão da humildade, a questão, assim, até eu falei uma outra amiga minha ontem, que ela me mandou uma mensagem, que eu falei para ela assim, é, hoje eu entendo a frase, primeiro ser, para depois ter. Eu não entendia isso. Então, hoje eu entendo, que primeiro eu tenho que ser. Né? Ser o quê? Ser em minha essência, para depois isso tudo que está dentro, realmente ir, vir para o externo, né? Sim. E, e eu sempre falo uma coisa assim, ó, você é aquilo que você está consciente de ser. Então, o que, que você está consciente de ser? Aí, tu tem que ir lá e tem que falar assim, ah, se você tem a questão de não merecimento, que nem eu falei para a Beth, se ela tivesse me convidado há seis meses atrás, eu ia falar assim, eu não vou. Não, não, não, não, não. Né? Por quê? Porque isso era um medo? E o medo é uma ilusão? Sim. É, e daí, né? Aí fala assim, nossa, mas como assim? Então, tu não tem medo de nada? Não, gente, não é isso, né? É claro que daí existe, existe os níveis de medo, né? Mas, assim, o medo de se expor, por exemplo, é, né, de vir aqui, tá falando, tá a, colocando, esse medo, na verdade, é o quê? Era um medo né, que eu tinha de, talvez, de ser julgada por estar falando aqui então eu tinha um medo de ser julgada pelas outras pessoas hoje eu não tenho mais porque porque eu fiz esse movimento interno eu sei do que nós estamos falando né Beth nós não pegamos só um livro ali fininho e, e lemos um assunto não já são anos e anos de estudo e fazendo esse movimento né do pro novo ser humano eu sempre falo assim ó eu estou no processo e eu, e eu entendo que o meu processo nunca vai acabar Enquanto eu estiver, não vai, porque sempre temos um algo, porque assim, a situação... aí tem gente que fala assim, ah, é sobre a pílula mágica, né, que fala assim, ó, oh, toma essa pílula mágica que amanhã de manhã tu vai acordar sem problema nenhum na tua vida, esquece, não Existe. tem, não tem, porque você está aqui vivendo, e, e, e, e é, e, essa, e isso que é, a tua experiência de vida, é onde que vai te trazer situações para você fazer o um movimento. Então, não tem aquela questão do, dos movimentos repetitivos, né? De falar assim, ah, é, eu sempre estou com isso, ah, eu sempre atraio pessoas para mim que são mais difíceis. Até você entender que aquilo ali é, é para você tirar um aprendizado, vai ficar, né? Não tem, às vezes, que é assim, ah, é porque é, não eu nem vou falar aqui, porque às vezes não é bom falar. Mas, assim, <risos> a questão de relacionamento, né, Bete? Não, não vamos falar. Mas, assim, até você aprender a primeiro a se amar, na questão de, de relacionamento amoroso, principalmente, é, você vai continuar trazendo pessoas na sua vida que vão querer te mostrar algo até você começar a se amar de verdade. Né? Sim. Então, então, e, e, e aí, e isso que é maravilhoso. É o caminho que é lindo, maravilhoso. Né? Você, ah, então, é, tem um filme, eu não lembro agora qual que é o filme. E daí, ela falou assim, ah, é como se fosse Deus conversando com ela, né? Falando assim, você não pediu paciência? Então, Deus vai te dar a oportunidade de trazer as pessoas para que você treine a paciência? É bem claro. É? Ah, eu quero ter mais paciência. Então, o que, que acontece? Vai vir pessoas que, para você treinar a sua paciência. Né, é, Beto? Isso me leva com uma lembrança de quando meus filhos eram pequenos. Eu tinha três crianças. E eu vivia pedindo paciência. Eu dizia assim: meu Deus, de me paciência. Primeiro, porque eu não queria bater nos meus filhos. Né? E eu bati no mínimo, no mínimo. Eu acho que ele não tem nem recordação, porque eu não tem assim, tanta coisa para lembrar. Mas eu pedi muita paciência muita paciência. E hoje eu me considero uma pessoa bastante paciente. Bastante paciente. Mas assim, eu tive situações na minha trajetória que foram bastante desafiadoras. Bastante desafiadoras. Então, hoje eu aprendi que o que a gente precisa pedir é facilidade. Para que as coisas cheguem com facilidade. Gente, a vida não precisa ser difícil. As Coisas não precisam vir amarradas de corda. As coisas não precisam vir a partir de um esforço desgastante, terrível. Não precisa. Pede facilidade. Uhum. Sabe, a, o campo das infinitas possibilidades, a facilidade está lá. Exatamente. Vou anotar aqui. Vou pedir... <risos> facilidade facilidade eu vou colocar aqui ó facilidade. eu vou até contar para vocês qual é a senha da minha internet bete é. né? facilidade ai olha que lindo lá em Salvador era bete felicidade e você sabe por que eu tenho uma amiga a Conceição que ela um dia botou de tanto eu falar ela botou ela salvou o meu endereço de e-mail assim bete felicidade ela salvou, e a partir daí eu comecei a nomear as coisas, né, com bete facilidade, bete felicidade, bete alegria, sabe, então assim, tudo que eu quero, eu coloco a energia naquelas coisas, né, coloca nas suas senhas, por que não? É verdade. E as coisas vão chegando, então pede alegria, pede facilidade, pede amor, pede para expansão, pede expansão de consciência, pede paz, pede harmonia, e aí a Cláudia estava dizendo que ela desistiu de ter razão para ter paz e eu brigava no meu trabalho, brigava não era a forma correta de dizer não. mas assim eu discutia com os colegas né, para mostrar o meu ponto de vista porque eu tinha me tornado espírita, então aquelas ideias eram aquelas corretas, as pessoas que não acreditavam na reencarnação. Que é isso, porque é que eu... eu tive vários debates acalorados né, com colegas que pensavam diferente de mim. E eu já estou me achando que a pessoa está pensando diferente. Quem está quem tá ressoando com a minha verdade, me escuta. Quem não está, me escuta e está tudo bem. E eu estava dizendo outros dia, eu chego nas reuniões sociais, em qualquer lugar que eu chego. Eu não falo do meu trabalho. Eu não falo das minhas crenças. Eu não falo das minhas verdades. A menos que eu seja perguntada. Viu, Bete, daí, assim, ó, sabe que ele fala assim: ó, é, o silêncio é uma dádiva? Porque daí você não quer mais. Ai, não. Ai, tu faz o quê? Eu, eu converso socialmente. É. Né? Não falo de, de, de política, nem de guerra, nem nada disso. Mas falo de amenidades. Né? Eu falo de coisas da vida, do dia a dia. Se eu puder falar com a pessoa de uma forma positiva, eu falo. Não. Né? Estava até contando que a esposa de um, de um conhecido meu sentou ao meu lado, e aí eu, para puxar a conversa, eu disse, é, não sei, a gente falou sobre data de aniversário, e ela disse que ela era de janeiro. Eu disse, ah, você é de Capricórnio? Ela disse assim: o que, que isso significa? Eu disse, olha, sinceramente eu não sei. Mas você é Capricórnio, eu sou touro, e nós dois somos elemento terra. É. Pronto, a conversa fluiu, a gente foi falar de outra coisa, sabe? Mas assim, a gente precisa trazer certeza para a nossa vida, sabe? A gente não precisa ficar batendo de frente com ninguém. Uma vez que a gente descobre a nossa verdade, a gente deixa o outro dentro dele. E está tudo certo. Agora, Cláudia, eu tá falando uma coisa, vou trazer uma grande contribuição para vocês. Vocês não sabem. E eu só percebi que as pessoas não tinham esse conhecimento quando eu estava conversando com uma amiga outro dia. E ela falou da questão dela de família. E eu dei a dica para ela. A dica, gente, é que nós, que estamos no processo de mudança, nós mudamos a nossa frequência. Quando nós mudamos a nossa frequência, a gente também muda a nossa célula. A gente muda o nosso DNA e a gente muda todos os nossos padrões. Então, todas as pessoas que convivem conosco, elas também passam a ter a contribuição da nossa frequência. Você imagine, vamos colocar aqui uma numeração para a frequência, só para a gente exemplificar, ficar claro. Tá todo mundo em uma casa vibrando numa frequência 30. O seu ambiente está recebendo esta frequência, Todo o tempo. E vocês estão trocando frequência 30 o tempo inteiro. De repente, não mais que de repente, você começa a despertar. E a sua frequência vai para 32, 35, 40, 45, 50. O que, que acontece com o seu ambiente e com aquelas pessoas com quem você trocava a frequência? A frequência não é mais 30. Você já está trocando uma frequência 45. Você já está passando para essas pessoas e para o seu próprio ambiente uma frequência mais elevada. Toda vez que você encosta numa pessoa, as suas células ficam com a pessoa. E as células da pessoa ficam com você. Seja um simples aperto de mão. Se as suas células estão numa frequência modificada, é, se ela já estava nos 50, aquela pessoa levou células o conjunto de células dela de uma frequência superior. Pode ser pouco ainda para fazer uma modificação genética nessa pessoa, mas houve uma modificação de padrão. Por outro lado, as células dela que estavam lá na frequência 30, que chegou para você, elas vão ser todas modificadas. Porque a grande quantidade de células que você tem já em uma frequência superior, modificam aquelas células. E se todas as células estão interligadas e aquela pessoa está interligada a todas as células dela, isso é demonstrado cientificamente, tá? Aonde a pessoa estiver, seja a distância que esteja, a célula dela reage. Sim. Então, aquelas células que foram transformadas e modificadas estão em conexão com as outras células que não foram transformadas ainda. Aí você imagine você num relacionamento amoroso, num relacionamento íntimo. O tanto que vocês estão trocando de frequência não veio nas relações sexuais. Então gente, nós estamos o um tempo inteiro interferindo energeticamente em todo o conjunto. Sim. Sabe o bebê que está no seu peito mamando? Ele está recebendo a sua frequência. Se a sua frequência está alta, ele está recebendo. Sabe aquela comida que você está fazendo para sua família, recheada de amor? A sua família toda está recebendo da frequência, porque quando você está lá cozinhando, você está sorrindo, você está feliz. Você está amando fazer aquela comida para a sua família. Quando alguém lhe pega um copo com água, seja a pessoa que for, até uma pessoa na porta da sua rua, bate a sua porta pedindo um copo com água, e você vai lá dentro de buscar essa água. Aquela energia que você imobilizou em você naquele momento está depositado naquela água. E aquela pessoa que vai receber aquela água, vai receber. Ela recebe a frequência da água, ela recebe a sua frequência, ela recebe as suas células que ficaram no corpo. Então, gente, nós somos agentes transformadores do mundo. Precisamos ter essa consciência e agir mais conscientemente e quando a nossa frequência cair, a gente reconhecer, a partir do nosso observador, que houve uma queda da nossa frequência, mas a gente sabe que a gente não é aquilo. E que a gente já sabe o caminho de voltar. Então a gente pode ficar ali o tempo que a gente precisar para liberar, para soltar. Às vezes a gente precisa daquele tempo mas depois a gente pode voltar para a nossa frequência que a gente já acessou. Lembrando para você que todo o caminho que a gente percorre, ele já é nosso E a gente pode caminhar por ele sempre. O outro, que ainda não caminhou, aquele caminho, aquele, aquele, aquele que está no 30, que não conhece o 35, ele não conhece. E é por isso que ele não está no 35. E um dia ele vai conhecer. Quem está nos 50 conhece o É que nem o um pai, né? Que olha para o filho, ele já conhece porque já foi filho. Olha para o adolescente, conhece todos aqueles perrengues de adolescente, porque já foi adolescente. Tá? Mas o filho que olha para o pai, ele não conhece o caminho de ser pai. Então, assim, é muito respeito. É muito carinho. É muita consciência que a gente precisa ter em todos os momentos da nossa vida. Em todos os pensamentos, ações e reações. E tenham a certeza que nós estamos fazendo uma transformação no planeta sem conta. E que todos, todos aqueles que estão aqui agora, estão recebendo de uma nova frequência todos estão sendo levados a um novo padrão vibratório, independente de estar escolhendo acender ou não acender. Todos, porque estão imersos no planeta. E aqueles que escolheram não receber de nada, eles já foram daqui. Eles não estão mais daqui. Por quê? Porque a frequência deles não suportaria receber dessa nova frequência. Então, eles já foram retirados formos terrestres, eles já estão em outros planetas de terceira dimensão. Não tem problema nenhum nisso, gente. Nós viemos para cá exilados de outro planeta. Então, assim, não há demérito nenhum. A gente precisa tirar essa palavra do dicionário. Não há demérito. Olha, eu fiz uma live aqui sozinha, declaro, desculpe aí. Gente, não, você tá, eu, eu, sabe que eu não vou te interromper porque você estava numa linha de raciocínio tão bonito essa questão do dar e receber, na verdade também, né? Porque a gente é contribuição, sim. E isso que você falou de, por exemplo, assim, eu já teve momentos na minha vida e eu fui fazer um, que falou, fazer uma comida com amor, né? E, e eu tive momentos na minha vida que eu fiz a comida com raiva. As pessoas tiveram dor de barriga. <risos> É a tua energia que você está colocando ali. É a sua energia. Então, que nem eu falo assim, ó, faça as coisas que se deixam feliz. Vai fazendo esse movimento aos poucos, porque tudo que você fizer com amor, com felicidade, é, é, é para você. Que nem eu falo assim, ah, eu estou fazendo agora né, o almoço para os meus filhos, então eles vêm praticamente todo dia que eu almoçar comigo. Gente, eu fico tão feliz, porque olha só, eles já moram sozinhos e eu senti muito isso quando eu tive que ficar sozinha e cada um foi seguir o seu caminho então isso para mim tá sendo assim o um máximo de ter os dois aqui junto comigo e vai ser o quê? vai ser provavelmente por um ano eu vou aproveitar esse um ano de uma forma maravilhosa para ter eles aqui. Então, assim tudo que você faz que você faz com amor que você faz com alegria eu falo assim, ah, eu vou limpar meu apartamento, gente, eu boto música, música, claro, músicas, né, que, que, que elevem a vibração, tá, gente, pelo hum. amor de Deus, tem essa questão também, né, Beth? Então, assim, ó, eu, fa... eu, gente, eu limpo meu apartamento dançando, sabe, eu fico aqui na maior alegria, Por quê? É... porque isso faz bem para mim. Sim. Então, assim, ah, hoje eu não estou com vontade de caminhar, eu não vou. Né? Então assim tudo que a gente faz a gente faz com amor com alegria, com satisfação só que às vezes assim, que nem eu nem eu era uma pessoa que não lia um livro que eu não, eu não conseguia nem abrir um livro para ler só que depois quando você vai indo aos poucos você vai você vai tendo conhecimento porque gente livro não é para enfeite de distante tá <risos> esses dias perguntaram tá Cláudia, mas aqueles livro que tá atrás de Tito já leu ou tá lá para bonito. Eu falei, sim, eu já li, tem outros aqui também, que você vai criando prazer, de ter prazer, às vezes, de ficar uns momentos sozinho, né? É, é, essa questão do, da solitude também, né? Não da solidão, da solitude, de você gostar, de estar na sua companhia. Quando você percebe que você... Porque, assim, ó, você tem que levar você para a vida inteira, que nem eu falei assim, ah, eu tinha vontade de fugir, mas eu ia me levar junto, então não ia adiantar nada. Quando você tem prazer de estar sozinho, aqui do meu lado é, é uma janela bem grande, assim, sabe? Então eu vejo o pôr do sol, às vezes eu pego ali final da tarde, assim, ó, faço é, um café, eu sento para cá e fico fazendo a contemplação, mas isso me deixa tão feliz, tão feliz, que daí eu, eu, eu escuto o, o, o som do, dos passarinhos, o canto dos passarinhos, sabe? Isso eu, eu, eu fico assim que às vezes até começa até a me arrepiar, assim, me dá uma, eu me dar uma emoção. Assim. Bom, a Beth sabe o que é isso, né? Essa emoção, na verdade, é o quê? Você sabe que você está em conexão com a tua centelha divina, né? com o teu eu superior, você sabe que você está recebendo a energia, a contemplação, a natureza, você está recebendo a energia da natureza também. Então, não tem como você não se emocionar com isso. Não tem como você é, olhar, tem ó, as minhas plantinhas ali, ó, eu... Eu olho para elas e é, é uma satisfação. Se você, se você não consegue, você, ah, mas eu não posso, as ah, minhas plantinhas às vezes não. não... Vai lá, compra um vasinho ou alguma coisa, coloca. Isso você já está fazendo um movimento de conseguir cuidar de algo. A partir do momento que você consegue cuidar de algo, você também consegue cuidar de você. <risos> né? São pequenos movimentos, porque não tem como ter aquele... que aquele, nem assim, eu falei, ah eu vou tomar uma pílula aqui, amanhã de manhã eu vou acordar iluminado, eu vou acordar sem problemas nenhum. Não tem, é um movimento. Então, você vai fazendo esse movimento aos poucos, você vai tendo consciência, que nem eu falei antes no início, né? você tendo essa consciência, você começa a se alimentar melhor, você começa a cuidar do seu corpo, a cuidar dos seus pensamentos, a ser feliz. A... Mas existe como você ser feliz o tempo inteiro? Ah, Isso é a sua escolha. Eu escolho ser feliz. Né? Que nem a Beth falou, às vezes a gente dá um, um, uma questão de, de baixar um pouquinho a vibração, porque viu alguma coisa, ouviu alguma coisa, tal, tal, tal, Mas é um movimento muito rápido para você voltar. Tempo... Mais é, porque se fosse um tempo atrás, antes de eu começar a fazer os processos aí com a Beth, né? As, a, das, da, a, das sessões energéticas, é, quando eu baixava a minha frequência, às vezes eu ficava uma semana, duas, naquela frequência baixa. Hoje não, hoje se eu fico são, às vezes, o quê? Segu Gente, é sério, é segundos. É segundos, não é mais nem minutos, é segundos. Eu falei, opa, mas eu não sou mais assim, peraí, vamos ver o que deu aqui? Ah, pronto, já passou. Gente, eu ficava de mal com a vida inteira. <risos> hoje eu não sei nem, mas eu não ficar de mal. É. Mas, enfim... Eu me lembrei de uma das primeiras canalizações que eu fiz de uma mãe maria é. onde ela fazia um chamado lindo, hum. que eu sempre repito. Era o um convite para a gente sair do embate e a gente ir para o espaço de paz. Ela diz assim, é hora de sair do embate. É hora de não ir mais para o animal. É hora de acessar a paz. E eu trouxe isso para a minha vida. Embora eu não tivesse indo para muitos embates, né? mas às vezes algo ainda me chateava e eu ficava de luzga. E agora eu estou um pouco me deixando. Tá? O embate já não existe. Porque é a minha escolha. A minha escolha é o um espaço de paz. E esse espaço de paz, ele é crescente. Não tem fim. Não. Tão amados, vamos para esses espaços de paz que todos temos dentro de nós, dos nossos seres. E eu me acalmo em aquele melhor do que ninguém. Nós estamos no processo, assim como todos vocês, e todos, absolutamente todos que escolherem, acessam os seus espaços. Seja de alegria, de paz, de facilidade, de harmonia, o que você quiser. Até os espaços de dor e de sofrimento, se a gente escolher. Então, vamos sair desse espaço que a gente já reconhece como não sendo mais nosso, para os nossos novos espaços. Que são o nosso ser essencial. Mas a Cal, ela está com um canal no YouTube, onde Ela já começou falando sobre o novo humano, está trazendo muitas dicas. Fala aí para a gente do seu canal, diz aí qual é o nome. Então, na verdade, só tem aí, só tem um vídeo que eu postei lá, que ele está super novo. É, fui eu que, que. Na verdade, quem fez foi a agência, né? E daí durante as férias eu só falei para eles assim, faz um videozinho de como eu entro, como é que eu subo um vídeo e só para eu começar a treinar. Aí agora vai ter, daí eles vão colocar algumas coisas a mais, eu já estou fazendo alguns vídeos também, é, mas é Cláudio Santos. Só que assim, como tem pouca visualização e poucos seguidores, é, talvez vocês não achem pelo canal do YouTube, mas o meu Insta, daí lá no, na bio vai ter lá o canal do YouTube, daí tem tudo. O meu Insta é Clau.treinadora de Consciência. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Nós precisamos de mais pessoas perdendo a vergonha de falar de. Porque nós. Eu lembro que, assim, de uma das sessões, ou foi uma live que você fez, eu não lembro. Eu lembro que você falou assim: a espiritualidade está convocando os trabalhadores da luz. Nós precisamos de mais pessoas. Aí eu falei: ah, eu me considero uma trabalhadora da luz, então eu aceito a minha missão. Eu falei: quem está que convocando foi o comandante um Asta, isso mesmo! Ai, o querido, né? Olha que cadeira, ó! Ele estava convocando para que a gente falasse. E sabe qual é um dos maiores medos nossos? É o medo da crítica e do julgamento. Isso! Às vezes, ele é maior do que o medo da morte ou da doença. Isso, quem fala, são os estudiosos, né? Que estudaram quais são os maiores medos da humanidade e tal... Um dos maiores deles é isso. Então, é de falar em público, falar, né? Hein? É de, é de falar em público, de você expor, isso, né? De você expor. Mas, mas... Tá aqui colocando a cara na tela, né? Falando ah, né? o que a gente acha, o que a gente pensa. Mas, Beth, você sabe por que a gente tem esse medo, né? Que nós aqui, ó. Hum. Pois é. É antigo, é antigo. É antigo. É. Quem se expõe, né? Eu... Que, que trazia a verdade, não, né? Nós que estamos aqui falando hoje, a gente sabe que a gente já falou em outras experiências de vida, né? E que nós já tivemos a língua cortada, nós já comemos com a fogueira, nós já sofremos todo tipo de ameaças, né? Todo tipo de rechaçamento por falarmos. Mas o espírito não pode ser calado, a alma não cala, né? E quando a gente vem com um propósito e a gente se reconhece nesse propósito, a gente não consegue mais lá. Mas a gente vai para um espaço de tão. tranquilidade interna, harmonia interna, porque a gente já está num espaço de respeitar o outro, o processo do outro, que o outro respeita o nosso processo. E aí, a nossa agrégora, né atrai esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que ressoa com a gente, que está em consonância com o que a gente fala. E é por isso que nós precisamos de muitos mais trabalhadores falando. Porque cada um vai se ligar àquela energia daquele ser. E nós temos condições de falar para mais pessoas e conscientizaram mais pessoas. Lembra, é. Jesus era um só. E ele falou para tanta gente, até hoje continua falando. Mas ele deixou os discípulos que continuaram falando. E que vai se multiplicando, né? Isso. Aí você imagine nós milhares que somos neste planeta. Então, o convite não é só para estar aqui na frente falando, como eu sempre digo a vocês. O trabalhador da luz não é só aquele que está falando. Não é aquele que está canalizando. Não é aquele que está na frente. O tá tá um trabalhador da luz, quase que não sai, gente. O trabalhador da luz é aquele que está fazendo o seu processo interno. E que faz todas essas transformações que eu falei para vocês: na célula, quando toca o outro. Né? quando dá um beijo, quando tem uma relação, quando está num espaço, apenas por estar num espaço, nós modificamos a frequência daquele espaço, acreditem. E Eu falo também, assim, na época, quando né, que eu comecei os estudos, por exemplo, quando eu vi uma live, por exemplo, que nem essa, que eu, eu falo assim que a gente traz tanta alegria aqui, né, Beth? E, e também tem essa questão da, da frequência da voz, também, tudo mais, né? É, se você gostou do que a gente falou aqui, se ficou legal para você, compartilha com seus amigos, né? Porque é, eu falo assim, ó, essas mensagens de amor, essas mensagens de paz, ou então assim, essas mensagens que tanto dando meu depoimento, a, o da Beth, desse movimento tem que chegar para as pessoas, porque as pessoas elas sabem que tem algo que tem que mudar, só que elas não sabem como. Então não sabem o quê? Isso, não sabem nem o quê. E, e eu sempre falo assim, ó, ah, né? Ah, todos nós que somos trabalhadores da luz, a gente não tem essa questão, por exemplo, assim, ah, mas você é terapeuta, mas aí tu indica a terapia da outra? É que a gente, é que na verdade, gente, nós somos irmãos, irmãos de missão, nós não somos concorrente né, esse é, o, esse é o novo ser humano, não existe concorrente, existem irmãos de missão, são os mostradores de caminho, então eu, a, a, digamos, a Beth me mostrou e agora eu vou mostrar para os outros, e assim, então quanto multiplicadores. mais... Multiplicadores, multiplicadores, exatamente, então, assim, é, você está nesse processo, você ainda está se descobrindo, tá mas gente, uma live que nem essa, uma live da Marise, da Kiara, da Gleide, do Matheus, é, são todos trabalhadores da Luz, da Medical, né? são todos trabalhadores da Luz. Tem mais aí? Eu, eu, os nomes não vieram, então desculpa se os nomes não vieram, mas são muitos. E, muito. é, e, e compartilhe com mais pessoas. Porque assim, ó, tem gente que vai se conectar a mim, tem gente que vai se conectar com a Beth, tem gente que vai se conectar com a Marise caquear, sabe? Então, assim, é por isso que tem que ter bastante, porque não são todas as pessoas que vão ressoar comigo. Isso. Né? Não são todas as pessoas que resso, ressoam o cabete ou sabe? Só que então, assim, nós temos que ter vários trabalhando para que tenha essa ressonância de um para o outro. Isso. Isso mesmo. Calma, amada. Eu, eu tenho mais de uma hora. Tá perfeito. Ai, gente, sério, eu estou muito, muito, muito feliz. Eu agora vou rasgar seda, porque eu adoro fazer isso. Eu tinha uma época que eu mandava uma mensagem de paquiara só para escutar ela falando: Oi, lindeza. Então, assim, ó, eu vou rasgar seda mesmo. Porque, ah, eu falo para a Beth, Beth, eu colei em ti e nunca mais eu vou desgrudar. Por quê? Porque foi uma conexão tão grande, que tudo que ela fala me faz tanto sentido, que não tem como eu não, não querer estar, é tipo assim, a gente está, eu estou aqui em Santa Catarina, ela está em Alagoas, mas nós estamos né Então, não tem como, como falar assim, e, e eu sou muito grata, sabe? Beth, sabe que eu já falei isso, mas eu sou muito grata, por ter te conhecido da espiritualidade e ter nos unido novamente, porque tu sabe que a gente já teve em outras experiências juntas também, de trazer isso tudo. E, e eu, eu vou me emocionar, mas está tudo certo. Eu me emocionei pouco hoje. Vai lá. Chora por mim. É, então, assim, não tem como eu... eu, eu... Eu posso mandar para ti todo dia falando assim, ó, gratidão, Beth, gratidão, Beth, e nunca vai ser o suficiente. Você sabe disso, porque o seu trabalho é lindo, o teu trabalho é maravilhoso. E nós vamos fazer outras lives juntos daí no meu canal. Que delícia! Eu também sou grata a você e a todas essas pessoas que estão aqui. Elas sabem, o quanto eu sou grata por elas se colocarem disponíveis para ouvir e para receber, para receber da luz, porque nosso processo é um processo de amor que vem do nosso coração, e cada vez a gente consegue amar mais e ser mais grato, então, gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês, e minha gratidão ao Comando Estelar da Luz, que está sempre à frente desse nosso trabalho, maravilhoso, que a gente se coloca à disposição. Então, Beijo no coração. E até a próxima! Não, não. Bom dia, até!